Olá pessoal aqui quem fala é o Fábio Cancelas e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você o passo a passo de como criar Thumbnails Profissionais incríveis, literalmente, de uma forma muito simples e rápida, tá? Sem precisar investir em ferramentas. Tá? Eu vou mostrar aqui um passo a passo, utilizando só ferramentas grátis. Mas antes disso, já fuzila o botão do like aí. É muito importante que você deixe seu like para nós aqui para vo você mostrar para o YouTube que você gostou desse vídeo e que você quer também receber mais vídeos de conteúdo nosso aqui que a gente produz para o YouTube, ok? Então, fuzila o botão aí do like que a gente vai mostrar agora no passo a passo, tá? Que eu vou mostrar para vocês exatamente como criar essas thumbnails aqui, tá? Nesse estilo aqui. Principalmente nesse estilo aqui, tá? Que agora são os novos formatos que eu estou criando. Eu vou mostrar o passo a passo de uma forma muito simples para você, ok? Bom, eu tenho aqui já um checklist do que, que vai ser preciso. Todas aqui são ferramentas grátis, tá? Vou mostrar para você o passo a passo. Você vai precisar aqui, seguir nesse seguindo esse estilo aqui, eu ensino em cima, sempre de uma foto, tá? Então, uh, você, no caso aqui a gente vai trabalhar com uma foto minha aqui. Vou mostrar desde a pro, da que a gente faz o contorno aqui, o branquinho em volta e tudo mais, tá? Eu recomendo, se o seu canal for de autoridade, que você sempre tire uma foto sua, né? Trabalhe em cima da sua foto aí para as pessoas conhecerem o seu trabalho, ok? Vamos lá. Primeira coisa, ter uma foto, né? Então eu já tenho uma foto ali. Eu vou agora o primeiro serviço. Que qual é o primeiro serviço? Esse daqui. Remove. Deixa eu trazer para cá. Remove. BG. O que, que esse serviço vai fazer? Eu vou mostrar para você agora o que, que ele vai fazer. Ele vai fazer uma coisa muito legal que é tirar o fundo da imagem. Deixa eu mostrar aqui a imagem que eu vou usar, que vai ser essa daqui. Tá? Vou usar essa aqui como exemplo só para tirar esse fundo. Não necessariamente vai ser essa que eu vou continuar no é um tuto, um tutorial, mas eu vou mostrar para você como tirar o fundo aqui dessa, como trabalhar essa imagem para ficar para a tá? Então vamos lá, vou usar essa aqui, vou tirar aquele fundo ali a única coisa que eu tenho que fazer é upar essa foto então eu vou pegar aqui e pronto tá? já está aqui, já tirou o fundo olha só que louco já tem alguns exemplos aqui porque eu já fiz o teste então vamos lá, eu vou fazer agora ó, o download dessa imagem pronto, já fiz o download dela, ela está aqui deixa eu abrir ela aqui para você ver ela já está sem fundo, tá? Então, ou seja, ela remove aqui e fica só com essa foto agora qual é o outro serviço que, vai, que eu vou precisar eu vou precisar do photoshop online porque tá esse aqui é um serviço completamente grátis também eu vou fazer um contorno tá isso pode ser é questão de gosto tá? se você vai querer ou não tá se usa muito isso é, em alguns casos então eu vou mostrar para você como fazer isso essa ferramenta completamente grátis eu vou aqui em download eu vou selecionar aqui a foto e é essa que eu peguei olha só eu vou quero contar, colocar um contorno branco aqui ó em volta tá para ficar, eu não sei se eu tenho algum aqui para ficar igual essa imagem aqui, ó. ó, um contorno branco aqui. Então o que, que vai fazer? Eu vou clicar, dar dois cliques aqui. Eu vou aqui em risco marcar ele, tá? Vou marcar ele. Vou dar ok. Ele vai trazer um contorno vermelho. Eu vou dar dois cliques de novo nele. Vou aqui, tá? E eu vou mudar a cor para branco. E vou dar ok. E aqui, ó, deixa eu trazer para cá. Eu vou colocar o Vou mexer no tamanho aqui desse contorno. Se eu quero o quanto eu quero. Ó. Então aqui eu vou colocar só bem pouquinho assim, tá? Vai ficar nesse formato eu vou dar OK. Agora eu só tenho que fazer o download dessa, dessa, desse arquivo que é aqui em export e escolho o arquivo que eu vou querer fazer o download. Vou colocar aqui PNG. Cliquei, já vai fazer. É, vou clicar aqui em gravar e já fez o download. Pronto, já tenho a minha imagem. Qual é, qual é o próximo serviço? É o Canva, o canva.com, uh, um serviço muito conhecido, né? Já tem aí, então eu vou, vou vir aqui nele, vou escrever miniatura, tura de YouTube. Já vai trazer aqui vários modelos que o próprio Canva tem, você pode utilizar. Vou pegar aqui o modelo branco, né? O normal. Vou fazer aqui o download aqui embaixo, ó. Eu faço o download dessa imagem, vou clicar aqui e vou fazer o download da minha última imagem. Pronto, tá aqui, ó, o contorno branco. Se eu colocar aqui um fundo preto, eu só pra você ver, e vou colocar ela, ó, como é que fica o branco ali, ó, dá aquele destaque, né? Então, esse aqui seria. Então, eu já mostrei como é que eu vou, como é que fica a imagem. Tá? eu vou pegar uma imagem melhorzinha que eu tenho ali para mostrar pra você aqui tá vou pegar essa aqui mesmo pronto tá essa aqui já, já trabalhei nela também fiz o mesmo procedimento pronto tô com a imagem aqui e o contorno tá o que que eu posso fazer agora aqui no canva colocar um fundo nela eu vou dar dica para você tá tem um curso é tambineios que vendem vou deixar o link aqui embaixo e ele o elton fez um curso incrível e disponibiliza dezenas centenas de fundos tá ou seja templates pronto aqui ó por exemplo esse aqui é, tudo pronto, tá? É só pegar aqui e upar para cá já com fundo, ó. Por exemplo, se eu quisesse usar esse daqui e colocar a a imagem a outra de baixo, ajustasse, então ele tem vários fundos que ele deixa pré-pronto, por exemplo, esse daqui. Ó, olha só que legal. Esse aqui também é um template, tá? Mas eu não vou usar esse daqui porque a ideia é usar um grátis, tá? Então eu vou pegar e você pode usar essa dica que é usar um e no Google e escrever background tá eu até selecionei aqui ó você pode escrever background aqui no Google e vai trazer várias imagens aqui que você pode usar na sua thumbnail neste caso ó é só escolher que a imagem que você quer ó jeito você pode escrever back, é, você pode escrever aqui amarelo por exemplo fazer um fundo olha só que legal esse aqui bem legal né então eu vou usar um que eu já tenho aqui que é esse daqui vou usar esse aqui ó eu já fiz o, o page fiz o um download coloquei por cima vou colocar clicar aqui em posição para trás ó ficou assim tá esse aqui é o que eu vou usar tá então você pode procurar vários aqui o legal também aqui ó é que você pode pegar esse efeito aqui ó esse efeito aqui ó olha só que legal esse aqui esse aqui é um efeito eu vou mostrar para você aqui que aí você estende aqui e você pega e faz isso aqui ó aí você pode ali esticar mais é no meu caso né Poderia esticar mais aqui para ficar mais visível, né? Então aqui você pode usar a transparência dele, ó, para dar esse efeito. Aí você decide, tá? Ó, que legal. Como é que você acha? Opa, como é que você acha esse efeito aqui? Esse efeito aqui? Você escreve, deixa eu pegar aqui, escreve aí no Google Line Manga PNG, tá? Então você vai escrever aqui. Line, uh, e, uh, imagens de line mangá tá então vamos lá ó tem vários aqui que você pode utilizar aí na sua thumb tá então, vamos voltar aqui ok tá é agora então esse aqui é um formato eu posso também deixa eu ver aqui é esse aqui é o melhor só colocar mais a, a transparência sempre trabalhando com a transparência tá e que eu posso trabalhar ó pronto tá aqui o foco é aqui eu posso se eu quiser aqui no, no canva tem alguns elementos que eu gosto de utilizar que é por exemplo o círculo deixa eu só tá aqui é o círculo que eu gosto de utilizar e a seta tá então eu vou colocar esse círculo aqui como amarelo o negócio é brincar aqui literalmente tá deixa eu vir aqui na, nas opções eu vou colocar aqui, amarelo, volta, aqui, tá, então, coloquei, ou até uma seta, né, também gosto disso aqui, ó, aí aqui vem as cores aí você vai ver que cor é essa aqui deixa eu ver preto e a outra cor talvez amarelo aí fica a seu critério né Ó. o detalhe é chamar a atenção tá também também tem que chamar a atenção aqui agora é colocar o texto o seu texto né? Então aqui a gente não vai usar o Canva, por quê? Porque aqui no Canva tem várias fontes, mas eu vou te mostrar um outro serviço, tá? Muito legal que você pode utilizar uh, para escrever aqui suas fontes, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo, vamos baixar aqui essa, essa imagem, vamos fazer o download dela. Pronto, tá? Fizemos o download dela. Agora nós vamos abrir o próximo serviço, que é esse Foto chat.com clicamos aqui agora a gente clica aqui em computer tá? e fizemos o download dessa imagem que a gente acabou de criar lá no canva tá? exatamente assim, agora aqui olha só que legal tá aqui você pode usar umas coisas muito legais, por exemplo aqui, vamos aqui em texto Tá? Eu, eu utilizo somente é, duas fontes aqui, ou desse formato, ou desse formato. Eu vou mostrar as duas aqui. Ganhar dinheiro, vou botar aqui, ganhar dinheiro, certo? Vamos lá, traz para cá, aqui a gente pode aumentar, tá? bem grande. tá E o interessante, o interessante na sua thumbnail tá não é escrever muita coisa então você tem que enxugar o máximo seu thumbnail ou seja seu assunto por exemplo nesse aqui nessa imagem é como ganhar dinheiro na internet por exemplo então poderia ser dinheiro online ganhar dinheiro tá então você não precisa escrever como ganhar dinheiro na sua thumbnail tá você tem que botar o, o benefício maior que é dinheiro então é e a pessoa vai olhar seu thumbnail vai chamar atenção e vai ver o título, e no título você coloca Descubra como ganhar dinheiro trabalhando pela internet, exemplo, né? Só um exemplo agora aqui então, olha só, coloquei ganhar dinheiro, posso fazer assim também não preciso é, colocar todo o texto todo o texto aqui, então ganhar posso fazer novamente aqui é, outro exemplo dinheiro né? e o dinheiro pode ser até por que, que eu faço isso porque são dois elementos aqui eu consigo trabalhar de forma diferente com cada um tá então aqui é a cor da fonte então vamos botar um branco um exemplo e aqui tá de propriedades que é onde você mexe que eu não mexo muito isso aqui mas enfim agora vamos em Effect que é os efeitos é só que legal agora se eu clicar aqui ó ficou branco aqui por quê porque aqui já tá branco se eu colocar um preto por exemplo Olha só, ficou contorno preto e aqui você consegue fazer isso aqui. Então olha só como tá ficando, ó. Olha só isso aqui. Então, voltamos para fonte, aumentamos bem aqui e aqui no outro a gente pode colocar, é, deixar assim. Deixa eu ver, clicar aqui. Ó, pode colocar assim, tá? e tem aqui embaixo também a gente consegue colocar mais efeito olha só assim tá então vamos pegar aqui é... tem essa fonte tá essa fonte eu confesso que eu gostei foi o que eu gostei mais tá e agora eu vou mostrar outro exemplo de fonte tem essa fonte aqui tá que essa aqui chama bastante bastante atenção também Ó clica aqui, fonte, vou colocar, ó deixa eu aumentar aqui o máximo, esticar aqui olha só, pode usar duas fontes diferentes é, é seu critério, na verdade é brincar com, com as opções vem aqui em effect, pode colocar mais, pode colocar isso aqui pode vir aqui colocar de repente um amarelo, não, não ficou legal se fosse um branco tudo bem, então vem aqui deixa assim deixa eu ver aqui se eu consigo aqui consigo botar no branco então eu venho para cá e diminuo aqui ó dá a fazer várias coisas tá coisas bem legal olha só sempre eu recomendo que a sua tabineira esteja poucas palavras mas aquela palavra que é muito importante você exagere no tamanho tá aquilo que você consiga é, colocar porque quanto maior melhor né quanto mais aparecer mais nítido vai ficar no caso esse aqui não foi ainda legal deixa eu ver aqui se eu consigo achar um aqui ó acho que aqui a posição vai ficar melhor deixa eu descer para cá sim tá por exemplo aqui já tava uma thumbnail tá eu não sou um design então para mim essa aqui tá ótimo pode ser que para você não esteja não esteja é, boa você pode vir cá e brincar aqui nas opções assim como eu faço aqui no meu canal eu vou formulando né? eu queria desse formato esse formato nesse formato tá então tem vários aqui ó com uma sombra vermelha essa aqui ficou legal deixa eu ver se eu consigo fazer a mesma coisa vou botar um vermelho ali que é o preto ó ficou melhor aqui vou ganhar e o dinheiro e tá com branco vou colocar vermelho ó oh, pronto tá então ganhar dinheiro fica chamativo feito isso aqui o que que você pode fazer você pode aqui nesse frame escolher essa opção aqui embaixo tá e olha só que legal Eu vou diminuir aqui só um pouquinho porque encurtou e olha só que legal que ficou com esse contorno aqui fica legal a, a, a Thumbnails dinheiro ficou bem grande ficou bem chamativo e aqui você já tem uma thumbnail bem chamativa tá aí você pode usar aí no canal tá olha só que legal talvez eu ganhar dinheiro aqui esse ganhar aqui tá tirando o dedinho ali mas aqui ó perfeito tá criada uma thumbnail. tá então você pode fazer várias Thumbnails usando essa lógica aqui dessas ferramentas tá que são eu vou deixar tudo embaixo aqui eu vou deixar todas elas aqui embaixo, mas são o remove.bg, o Photoshop online completo, gratuito, né? O Canva e esse PhotoJet.com que que vai te ajudar, tá? Eu espero que você tenha gostado, use aqui, brinque bastante aqui, use a criatividade, com certeza você vai melhorar aí as suas miniaturas e com, com certeza você vai ter mais cliques e mais visualizações se você gostou desse vídeo deixe o seu like nesse vídeo se inscreva no canal e deixe seu comentário abaixo o que que você achou dessa vídeo aula tenho certeza que você depois dessa vídeo aula vai criar Thumbnaise incríveis e se você quiser fundos profissionais já prontos já que o Elito criou dê uma olhada no link abaixo no curso Thumbnaise que vende que tem lá que tem centenas de uh, templates de também já prontos para você simplesmente o papo seu Canva e utilizar e usar também essa estratégia aqui do site fotojet.com. Ok? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!